Olá e sejam muito bem-vindos a mais uns Dias do Jardim da Le Roi Merlin. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Joana. E hoje estamos aqui no meu terreno porque vamos fazer o quê, amiga? Uma horta. Uma horta biológica aqui na casa da Patrícia, não é? Sim, e ela vai-me ajudar. Vamos fazer a mesma técnica que, que usámos no meu canteiro. Vai ser aqui. Acho que vai ficar muito Sim, venham connosco. Para construirmos esta horta vamos precisar de um deck de pinho tratado, ripas de madeira, substrato biológico próprio para a horta e um sistema gota a gota para ir regando os vegetais. Bem amiga, construção é a tua especialidade, não é? Portanto vou solicitar a tua ajuda. Como é que vamos começar por construir hum, aqui a base da horta? Então pronto. Nós temos aqui um solo muito natural que é ótimo, mas convém sempre revirar porque ele tem muitas ervas uhum. e se não revirarmos vai, vai custar muito mais ao nosso substrato ligar com, este, com o teu terreno e estas ervas vão começar a aparecer toda na, nossa, na okay. nossa horta. Eu vou começar por revirar a terra e tirar estas ervas maiores com a enxada e okay. tu depois vais por trás a alisar o terreno. Uau, ok, boa, boa. a madeira começar a construir a horta. Bora, vamos. Agora vais colocar esse pedaço de madeira porquê? Vou, é uma ripa, e vou pô-lo okay. aqui para... Vai lhe dar mais estrutura aqui à nossa horta e depois vai nos ajudar a conectar esta fileira primeira base com a segunda. Okay. Que tudo mais suja. <risos> Estrutura acabada, Feita. já estrutura da tua horta. Hum. Neste caso, nós só fizemos duas alturas das, do deck porque temos solo, temos terreno natural em baixo. Se tivéssemos que usar sobre... Tinha sido como o teu... Exatamente, como fizemos no meu canteiro. Para quem não viu o vídeo, nós fizemos um canteiro em minha casa e no meu caso uh, estávamos a fazer sobre um pavimento de cerâmico. Uh, se tiverem a fazer numa varanda, não se esqueçam, criem sempre assim uma boa camada de pedras. Pode ser okay. a brita número 2, como nós usámos, ou outro tipo de pedra que não seja muito miudinha para que a água drene e as raízes não apodreçam. O que, qual é que é a vantagem de nós termos uma horta em casa? Portanto, primeiro evitamos o desperdício de plástico, não temos que ir ao supermercado comprar os legumes todos embalados e, e temos aqui sempre fresco. Duas dicas, e são duas coisas que nós queremos implementar aqui também na nossa horta. Uma é um sistema de recolha de água da chuva e depois o segundo é termos um compostor para podermos utilizar os restos de cascas, por exemplo, para adubar então a nossa horta. Então, agora vamos encher isto terra, não Vamos! Né? Bora, bora. bora, amiga! Então, já te o que é que queres plantar? Já. Olha, vamos plantar alface sem dúvida, porque é uma coisa que o Fábio ama, de paixão. Vamos plantar tomate, rúcula, acelgas, hum, ervas aromáticas, como coentros, salsa, manjericão... Depois podes ir cá a colher. <risos> mas tu já tens a dúvida. Já sei, mas está bem. <risos> Boa! Esta hora está a ficar muito linda! Está ah, é mesmo um Sim, e tu foste muito querida e trouxeste aqui uns um pezinhos, não foi amiga. Sim, para ser mais rápido, mas vamos agora usar estas também que encontram nas lojas do Merlin? Sim. E e que também Como são que também são sementes biológicas, não é? Sim. Agora vamos plantar... Das sementes vivas... Semear. <risos> está então, lá. Acabamos de construir a nossa horta, esperamos muito que tenham gostado. Sabem que podem adquirir estes materiais nas lojas Le Roi Merlin e esperamos que também o façam na vossa casa, independentemente do tipo de espaço exterior que tenham. Obrigada amiga por teres vindo e por teres trazido estes pezinhos, ficou maravilhoso. Claro amiga, juntas pela paixão de fazer. Paixão de fazer.